Que, que isso? Grapacho. Cadê meu drum, controle? A drum, a drum. Ela não vai parar de sussurrar! Drum, a drum, a drum. Achei. A bell. Sangue roxo, pelo escuro. Sangue roxo, sangue vermelho, pelo escuro. Campanacho para, para. Tamburo. Para de sussurrar, Bruno. Tá eu tô? E Lavortório, corvi neri, senza il cuore. Spunta l'alba, tá me suano, Para porra, corna e corna mansa. Brugia. Não, nem fudendo, bruxa. É só se quiser achar o controle, tá? O bagulho quer hackear meu, meu PC, pode hackear.